Que prazer apresentar o segundo episódio da terceira temporada do podcast Fala Engenharia, e o primeiro da série especial MOVE, Equipes de Mobilidade e Competição da Escola de Engenharia da URGS. Eu sou a jornalista Mariana Brandão, e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com o Vitor Risse Moreira, capitão da equipe t Baja do MOVE URGS. Vitor é graduando em engenharia mecânica mecânica com experiência em projetos, softwares de modelagem 3D e de impressão 3D. Atuou como bolsista de iniciação científica do Laboratório de Metalurgia Física, o LAMEF da Escola de Engenharia. O MOV é o programa de apoio que tem por objetivo organizar e integrar as equipes de alunos da Escola de Engenharia da URGS que participam de competições de mobilidade entre universidades, além de dar condições para essas equipes construírem e testarem os seus Protótipos. Além da Che Baja, existem outras seis equipes de competição ativas: a Nautilus Nauti Design, a Bagual Racing a RS Racing, a Pampa Aero Design, a E-Power Racing e a mais recente a Star Che. Vitor, muito obrigada por participar aqui do podcast seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade Vitor, que tipo de protótipos automobilísticos a equipe Che Baja projeta e constrói? Nós falamos ali em seis categorias diferentes. Poderia explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes qual a categoria do Baja e que tipo de protótipo é? Sim, a gente pode Participa da competição Baja Sai Brasil, então é a categoria Baja. Ele é praticamente um protótipo off-road, é voltado para fora da estrada, então a gente faz um protótipo já bem mais voltado, bem mais robusto, voltado justamente para passar por obstáculos, tração, barro, interpedras, tá? no geral. Construir um carro envolve valores significativos. Como o projeto é custeado? Então, essa é uma boa pergunta, porque realmente, sim, é um custo bem elevado para construir um protótipo. Desse tipo, ainda mais do jeito que a gente faz ele voltado para competição, então é, utilizando materiais de engenharia. Mas, assim, basicamente, como a gente consegue custear nosso projeto é com o apoio dos próprios membros que participam da equipe. Eles ajudam com a equipe financeiramente, mas também, grande parte, é com patrocínio. Então, a gente entra muito em contato com as empresas, buscando ajuda, né, para poder fabricar. É engraçado que é muito comum, assim, as empresas quererem ajudar justamente porque, às vezes, o engenheiro ou o dono, já estudou na URGS e justamente por querer retribuir a faculdade aquilo que ela fez pra ele a pessoa acaba fazendo, então às vezes dando material ou dando serviço pra ajudar a equipe, então grande parte de como a gente faz tudo isso acontecer é assim. Atualmente a equipe é composta por quantas pessoas? E de que forma essa equipe está estruturada? Assim, atualmente a gente tá com 18 pessoas mais ou menos, então a gente tá com o processo seletivo aberto justamente por causa disso pra conseguir agora entrar mais gente a gente pode ter 28 pessoas dentro da equipe E como ela é estruturada A gente tem basicamente duas grandes áreas Uma administrativa e outra de projetos Sendo o capitão a pessoa que une as duas Que visualiza o projeto no geral Daí a gente tem os gerentes Que são responsáveis por cada área é, Abaixo dos gerentes a gente tem os líderes Que são responsáveis por subsistemas Então por exemplo na parte administrativa A gente tem gestão, financeiro, marketing E da parte de projetos A gente tem as áreas do carro mesmo Então desde freio, suspensão powertrain, design e ergonomia, e aí vai. E daí, abaixo dessas pessoas, os líderes eles coordenam os membros, são as pessoas que vão estar participando do projeto ativamente. Mas... E desde quando você integra a equipe che baja Urgs? E quais funções você desempenhou até se tornar o capitão da equipe? Assim, eu entrei em 2020, mas na verdade já antes disso eu já comecei a fazer parte das equipes de projeto de extensão, que né? eu participei da equipe RS Racing. Eu entrei na RS Racing e daí o antigo capitão do Baja me viu trabalhando, me convidou para participar do Vaja também, então por um bom tempo ali eu fiquei participando das duas equipes, até eu receber o convite para virar capitão. Dentro da equipe de Baja, primeiro eu entrei participando do design e ergonomia, foi a área que eu mais ajudei, e posteriormente eu virei líder, e daí eu passei já para capitão. Mas durante o meu período de capitania, eu já ajudei em várias áreas, cuidei bastante da área financeira, administrativa, também ajudava com a parte do projeto, enquanto estava sendo capitão. A gente melhor e hoje eu tô só como capitão. Já passei minhas trevas para o pessoal e a gente tá mais dividindo as assim, minhas trevas. Vitor, no ano passado, após todo esse período aí de pandemia e as consequentes dificuldades trazidas para todos, em todos os setores, em função das consequências da pandemia, do isolamento, da suspensão das atividades presenciais, mesmo assim, no ano passado a equipe Chebaja Baja obteve importantes conquistas na competição Baja Sai Brasil. Você poderia explicar? brevemente a dinâmica dessa competição e que conquistas foram alcançadas em 2022. Por causa da pandemia a gente teve uma baixa bem grande na equipe. Poucas pessoas continuaram e manteram o projeto então logo quando começou a voltar a gente já começou a buscar mais gente o pro projeto para crescer a continuidade no trabalho. Foi através disso que a gente participou em 2022 da competição nacional. Então fazia mais de 10 anos que a equipe não participava de uma competição nacional, a gente participava antes só do regional e a gente obteve o resultado de décima colocação geral dentre das 70 equipes que participaram. E com isso veio também o prêmio de melhor equipe novata. Então, a gente foi em 2022 a melhor equipe novata do Brasil. Além de segundo colocação na prova de frenagem e tudo mais. Porque justamente a competição, ela funciona com várias etapas, desde a apresentação dos relatórios, do que a gente está fazendo, apresentações para os juízes que são engenheiros já formados também, do nosso projeto, como foi o desenvolvimento dele. E, além disso, a parte pessoal mais, mais gosta, que é a parte que o carro anda, a parte prática ali a gente tem provas dinâmicas para testar frenagem, aceleração todo o desempenho do carro em diversas coisas, tipo manobrabilidade também e a gente tem daí a prova principal depois, que é o Enduro a prova que mais dá ponto, ela é basicamente uma pista enorme, com todos os carros correndo junto, por quatro horas seguidas, quem mais dá volta é quem ganha essa é a principal prova, e justamente nessa prova a gente foi muito bem, por isso a colocação, a gente foi em 9 lugar e esse ano também a gente foi, a gente foi então, tá dando uma progressão assim. Vitor, e quais os planos para 2023 e os próximos objetivos almejados pela equipe Tchevaja? Então, o objetivo que a gente teve desde entrar na equipe, que todo mundo sempre olhou muito para isso e a gente colocou como meta participar do Mundial. Então. As três melhores equipes do Brasil são convidadas a participar da competição mundial, que é nos Estados Unidos. O nosso objetivo, esse ano, a gente está reestruturando e organizando melhor a fundação da nossa equipe, a base delas na organização. E o plano é organizar isso, continuar essa estruturação, qualificar melhor os membros, então agregar mais conhecimento ao pessoal que está hoje na equipe, para justamente... Os próximos anos a gente começar um projeto novo que vai ser com tração 4x4 o nosso atual projeto ele tem tração 4x2 só as rodas traseiras que se move. então a ideia é para poder participar no mundial precisa ter o 4x4 então precisa ter tração nas quatro rodas então a gente precisa fazer um projeto todo novo e o planejamento é justamente em volta disso, qualificar os membros Ano que vem, desenvolver esse projeto em CAD, no software, para daí no outro ano fabricar. Então é uma trajetória longa, assim, porque a gente quer fazer as coisas com qualidade. Assim. A gente almeja daqui até cinco anos conseguir participar do Mundial. E esse é o objetivo, assim. esse é o planejamento que a gente tá dando. Para finalizar, Vitor, fale-nos um pouco do processo seletivo do MOV com todas as equipes, em especial da Baja, como tu já tinha comentado ali inicialmente. Qual a importância disso? Como que tá essa dinâmica? Quais as expectativas? this. A primeira coisa é que eu acho interessante ressaltar é que primeiro o é um momento que o pessoal olha o carro, vê tudo e acha que é um projeto só de engenharia mecânica, né? mas não é um projeto multidisciplinar. Então a gente tem desde engenharia mecânica que sim é grande parte do projeto, mas a gente também precisa de pessoas de outras áreas da engenharia até de fora, porque a gente desenvolve também a questão de design, a questão visual, a ergonomia, então design de produto, design visual, cursos interessantes para isso. Toda a parte da ida administrativa, com engenharia de produção, administração, para o marketing, jornalismo, todos os cursos de comunicação também são muito interessantes. É um projeto de extensão que é multidisciplinar, qualquer pessoa pode participar de qualquer curso. Também não tem período. A pessoa pode entrar na faculdade, estar tá no primeiro período de participar, e participar. Inclusive, a gente coraja muito. Então, a gente está com o processo seletivo aberto agora, até o dia 16. Nós e todas as equipes, cada uma tem o seu ponto, o seu ponto forte, onde ela mais foca, no projeto. O Baja ele é um projeto focado muito mais em suspensão, já que a gente trabalha com terreno irregular e tudo mais. Então, ela é uma equipe muito competitiva do... O é uma equipe muito competitiva do MOB, que foca bastante em suspensão, análise estrutural, além de todas essas questões organizacionais, marketing visual e tudo mais, né? Que essa, todas as equipes acabam trabalhando também. É isso aí, a gente tá com o processo seletivo aberto, a gente convida todo mundo para entrar na equipe, porque é uma oportunidade muito importante, assim, para complementar a graduação que a gente tem, poder Poder ter experiência de você mesmo realizar um projeto e poder apresentar. A gente acaba qualificando as pessoas e incentivando muito a desenvolver qualidades que o próprio mercado de trabalho valoriza muito, como a questão dos softwares e tudo mais. É uma ótima oportunidade para quem está no começo do curso, querer ganhar uma experiência, entender o que é engenharia de verdade e para todas as áreas para poder aplicar o que a gente vê na faculdade, poder aplicar em algo real, ver os resultados, torcer e viajar para São Paulo para competir e tudo mais. É então, uma oportunidade muito interessante. Vitor Rissi Moreira, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabenizamos a Ti e aos demais integrantes da equipe Chebaja pelas conquistas alcançadas. Agrega muito valor à Escola de Engenharia e à URGS de modo geral. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigado.